Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Não, não deixe de nos seguir, que vamos hoje falar um pouco do que está ocorrendo no mundo, por aí afora. Não se esqueça que Diálogo do Sul tem convênio com importantes agências e dá uma cobertura dos fatos que ocorrem no exterior, diferente dos jornais. Por que diferente dos jornais? Porque nós damos voz aos protagonistas. Por exemplo, para falar da Síria, nós não vamos ouvir os Estados Unidos e nem muito menos uma agência dos Estados Unidos. Nós vamos ouvir os sírios, assim de simples da voz aos protagonistas, é isso. Você pode assistir esse vídeo melhor do que no Facebook, né? no YouTube, basta se inscrever, nós temos lá o nosso canal, tem bastante coisa interessante para você ver. Você pode receber nosso boletim por e-mail, é só mandar o seu endereço. Também pode se inscrever, e para receber o um boletim no formato do WhatsApp. Né? Nós estamos no Instagram, no Twitter, enfim, em todas as mídias disponíveis. Mas, veja, nós somos diferentes das outras mídias. O importante é você entrar no site né, para ler as matérias. Não são simples informações, né? são Fatos contextualizados. Essa é a diferença né, de um jornalismo crítico né, e solidário. Solidário com os povos que lutam por sua libertação. Daqui a pouquinho eu volto. Veja... Porque todo, todo, todo mundo aí noticiou que o Benjamin Netanyahu, né, da extrema direita do partido Likud, lá de Israel, primeiro-ministro há mais de uma década, não conseguiu maioria na eleição de setembro. De lá para cá o país veio numa tremenda confusão né, e culminou não poder Formar um novo partido, um novo gabinete, perdão, e teve que renunciar na segunda-feira, 21 de outubro. Em troca, a troca de partido no comando de Tel Aviv chama a atenção, dado o fato de que Netanyahu é um assassino sádico que, no sonho de liquidar com a Palestina, tem causado a morte até de crianças. As eleições de setembro demonstram que pelo menos uma parte dos israelitas cansou do Bibi. Não é? Agora, a responsabilidade de formar uma aliança liberal é do general Benjamin Gantz, Gant, do Partido Azul Branco, que ganhou a eleição de setembro, e tem 28 dias de prazo para formar um novo governo. O presidente Helvin, Rabin né, já avisou, já determinou ao opositor do, do Likud a missão de, de organizar um novo governo. É muito significativo esse resultado, porque reflete uma revolta que está havendo entre a população laica e os partidos que representam a minoria árabe não é à toa que a população que apoia a teocracia dos sionistas fascistas e dos fundamentamento fundamenta né? não é toda a população não é toda a população que apoia a teocracia dos sionistas fascistas e dos fundamentalistas do judaísmo ortodoxo, não é, não. Apesar disso, não há nada a comemorar aqui entre nós. É? E meio, porque a correlação de forças está frágil para qualquer das partes, posto que Gantz conseguiu 33% das cadeiras do Knesset, é? o parlamento lá deles, e Netanyahu, 32, é quase um empate. Por isso que demorou muito para encontrar uma solução. Segundo Israel, segundo, né, Israel continuará sendo um Estado sionista Afinal, o novo premier é um general que, antes de se meter na política, comandava o Estado-Maior das Forças Armadas. É herói de um exército de luxo a serviço dos interesses dos Estados Unidos e do capital financeiro global. É uma espada cravada no coração dos palestinos e de todo o mundo árabe. Mas a derrota de Netanyahu reflete no Brasil, onde neopentecostais sionistas e o próprio ocupante do governo estão aliados numa santa aliança de extrema-direita mundial com pretensões de dominar o mundo. De Israel, eu fui dar uma olhada no que está acontecendo nos Estados Unidos. E lá também estão acontecendo coisas interessantes, né? de chamar a atenção. Aqui lembrar que nas eleições de 2016, né, Diálogo do Sul, aqui, a sua revista, denunciou como a Cambridge Analytica utilizou as redes sociais para induzir o eleitorado a votar no republicano Donald Trump. Para obter é dados de influenciar as pessoas, só na Califórnia o pessoal a de Robert Mercer, o dono da Cambridge, pagou mais de 80 milhões de dólares para o Facebook. Isso constitui fraude, mas não anularam a eleição. Diante das denúncias, a Federal Trade Commission acionou a justiça e Mark Zuckerberg, o dono do Facebook, foi obrigado a pagar uma multa de 5 bilhões de dólares. E ainda o Facebook está, de certa forma, assim, sobre um, um, um tipo de intervenção. Essas coisas são difíceis de apurar, né? porque todo mundo faz questão de esconder isso, principalmente lá. A questão é que os eleitores do Partido Democrata e a mídia ficaram vacinados né, depois da refrega que sofreram em 2016. Agora estão vindo com tudo e até estão tentando empichar o Trump. Né? Razões sobram para depor, mas é difícil. Os republicanos têm maioria no Senado e sem aval do Senado ele não cai. O clima lá agora está de guerra. Trump quer se reeleger e a polarização tem de seu lado a violência dos Trumpistas. James Petras, professor da Universidade da Califórnia, aquele que era diretor, junto com Paul Swiss, da Monster Review, né, que teve um. influenciou todo o terceiro mundo com novas teorias de economia e com um olhar crítico à própria política dos Estados Unidos. É ele quem adverte que os trumpistas podem passar da violência verbal das redes para as ações violentas nas ruas. Essa mesma advertência sobre violência fez o Papa indignado diante da ação violenta de católicos fundamentalistas que quebraram uma estátua da Pachamama numa praça de Roma. A Pachamama, a mãe terra na cultura andina, símbolo da vida e da fertilidade. Então, você vê que essa questão do ódio, da não aceitação do outro, está se generalizando por Todo o planeta. A violência está nas ruas, na Argentina, na Bolívia, no Chile, no Equador, na Venezuela, está latente no Uruguai e no Brasil. Em Montevideo, a população inteira ocupou as ruas para dizer ditadura nunca mais. Não queremos os militares. Não queremos os militares, veja, gritando na rua, multidões. No Brasil, o capitão de turno já colocou as forças armadas de prontidão para se, si, por acaso, a população sair às ruas para perder sua cabeça. E eles aqui também estão anunciando que estão dispostos a partir. Violente. Eufóricos com a aprovação da reforma da Previdência, o governo de ocupação já colocou as cartas na mesa. Paulo Guedes, o super da Economia, anunciou que chegou a hora de acabar com os direitos que ainda protegem os trabalhadores. Qualquer um. Inclusive, acabar com a justiça do trabalho. Sem direitos e sem justiça, e sem apancentadoria. É a volta ao trabalho de escravo, gente. Eduardo, o filho que quer herdar o trono do pai, presidente do diretório estadual do PSL em São Paulo, se consolidou também como líder da bancada do partido na Câmara Federal. Disse que sua missão é apaziguar o partido, Colocá-lo a serviço de seu pai. Paralelamente, colocou uma enorme frigideira para fritar a deputada Joyce Asselman. Ela era forte candidata à prefeitura paulistana, perdeu a liderança da bancada e, ao que parece, será substituída pelo apresentador da Atena na disputa municipal. Na eleição presidencial de 18, né, Diário do Sul foi quem denunciou a fraude através do abuso do poder econômico, manipulação das redes sociais e intimidação da população por oficiais das forças armadas. Denunciamos o uso das redes por empresas nacionais e internacionais para disparar nas redes através da inteligência artificial. Principalmente a utilização do WhatsApp, formando grupos de disparadores. Veja, não aconteceu nada com essas nossas denúncias. Mas agora, dia 8 de outubro passado, os administradores do WhatsApp admitiram que, gan... que os que candidatos utilizaram o sistema automatizado para promover disparos em massa. Disse, disse lá o, o gerente que, aspas, né, na eleição brasileira do ano passado, houve atuação de empresas fornecedoras de envio em massa para atingir um grande número de pessoas. Quem disse isso foi o, o Ben Souple, né? um dos gerentes do WhatsApp. Bom, a gente espera que haja um amplo espectro de democratas e nacionalistas na sociedade brasileira. E que tenha aprendido a lição. Né? Não se deixe enganar outra vez. Né? Nos Estados Unidos, eles sentiram o um golpe e estão preparados para a revanche no segundo round. Na Argentina também. Né? Nós temos lá nosso pessoal cobrindo, né? Tudo indica que os neoliberais do Macri, outro Chicago boy, como é o nosso Paulo Guedes, quem manda realmente na economia do país, serão derrotados no próximo domingo. Assim, minha gente, não vamos descuidar. Não? Vamos mostrar para a população quem são nossos amigos e quem são os nossos inimigos. Não levados por impulso, por mentiras, né? pela raiva né? ou por discriminação. Não se deixe enganar. São nossos inimigos aqueles que abdicaram da soberania e estão entregando as riquezas do país. Né? São nossos inimigos aqueles que se deixam governar pelo capital financeiro. Nossos amigos, quem são? Nossos amigos são os que lutam por recuperar a soberania. Assim de simples. Até logo. Fique conosco. Apoie o Diálogo do Sul. Contribua através do Catar. Até pronto.